O Galaxy J1 2016 da Samsung é uma boa escolha para você que quer um celular simples sem abrir mão da qualidade. Gente, ele é ótimo, viu? Para começar, a tela é Super AMOLED, o mesmo tipo do S7, ou seja, tudo ganha mais nitidez e cores vivas. E tem mais, dá até para ver vídeos em alta resolução sem medo de borrões ou pulos entre as cenas. Nada mal, né? Agora, se quiser fazer uma selfie, a câmera frontal é a dica! E na hora de gravar um vídeo ou mesmo tirar foto com flash, a câmera traseira entra em cena para fazer o clique com 5 megapixels! Já se o assunto for navegar pela internet, usar aplicativos, curtir jogos e ficar por dentro de todas as novidades em suas redes sociais, fique tranquilo, o processador desse modelo tem quatro núcleos e garante a velocidade para fazer tudo isso. Ah, outra vantagem de ter o Galaxy J1 é a chance de escolher entre promoções de diferentes operadoras, já que ele tem capacidade para dois chips. Legal, né? Falando em escolher, tô curiosa pra saber uma coisa.